mas o que, que vende hoje em dia a internet das coisas? É, o, é os exemplos de coisas solitárias, é os exemplos da Nest, adquirida pelo Google por 3.5 bi, né? a Dropcam, uma câmera que é sensacional, mas é uma câmera que faz alguma coisa que as, as, as câmeras de mercado aí já faziam. Né? Então, assim, não tem revolução, tem renovação. Né? A gente tem apps novas, a gente tem visual novo, né? a gente tem bands para tudo que é lado, então todos os fabricantes hoje tem a sua, a sua pulseira, mas ainda são coisas isoladas, coisas que dependem de que? Às vezes de uma comunicação Bluetooth com o meu celular para fazer um gateway para passar e ir embora, tá? Não são autônomos, não tem aquele conceito de realmente trazer inteligência, de linkar coisas, de chegar e dizer assim, olha, meu pulso está acelerando aqui. E aí? E aí já tem um, um bombeiro ali fora me esperando, entendeu? Então essa é a ideia, é nisso aí que tem que se chegar.